senhor Cristo palavra de Deus Cristo palavra de Deus na verdade sois senhor o salvador do mundo senhor De Deus, Cristo, Palavra de Deus.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 se tu conheces o dom de Deus, é que te pede, dá-me de beber. Tu mesmo lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó? que nos deu o poço e que deu-lhe de beber, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus. Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna.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 Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. queridos padres queridos diáconos seminaristas queridos irmãos e irmãs nós acabamos de ouvir a palavra de Deus eu gostaria de dirigir algumas palavras Primeiramente, sobre o motivo pelo qual nos reunimos hoje nesta celebração. Segundo, sobre a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. E um terceiro ponto sobre o ministério que vocês ministros serão revestidos nesta tarde. Certamente os padres e também o padre Giovanni, que ministrou a formação, disse para vocês que o bispo havia pedido que neste ano então fizéssemos em quatro momentos a investidura dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, de todos os novos que estavam assumindo assim pela primeira vez esse ministério e também aqueles que já estavam exercendo né, e que este ministério então pudesse perdurar por um período de quatro anos. E daqui quatro anos, então, pudesse ser renovado. E assim por diante. E durante esses quatro anos, né? Tivesse um acompanhamento em suas paróquias pelos padres, né? Através de reuniões mensais, bimestrais, através de retiros e assim por diante, né? E pelo menos uma vez no ano, um encontro né, com o bispo, um encontrão como esse, né? Se não diocesano, pelo menos na forania, né? De modo que nos encontrássemos né, como, como grupo, né? Então, é esse um desejo, né? E isso facilita é, para, sobretudo para o bispo, né? É porque senão vocês quebram o bispo no meio, né? É, porque aí o bispo faz muitos quilômetros por dia, né, girando, girando, girando, fazendo as investiduras e assim por diante. Né, e, e a gente precisa né, otimizar um pouco as coisas, né, e, e também né, é, nos encontrarmos né, como, como ministros extraordinários. Olha que beleza, dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para o lado, veja quanta gente, olha de Espírito Santo e de Santa Cruz e de, né, de e Sul, e de outro... Olha para trás então, olha lá no fundão, tem gente que daqui eu não consigo ver, né? Tem até uns carecas lá no fundo que eu vejo brilhando, olha gente, que gente boa, olha que grupão bonito, né? Parabéns, parabéns, né? Não é bonito? É ou não é? Ixi, que é, esse é tão fraco. Precisa um lanche no final, viu, Padre Adriano? Preparou um lanche bom? É ou não é? é? Mais ou menos, né? No final vai estar mais fraco ainda. Vai estar mais fraco ainda. Mas é bonito, é bonito. Nos encontrarmos como ministros extraordinários da sagrada comunhão. É. Para uns pode não valer nada. Mas vale. Ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Né? E olha, não perder o pé, mensalmente ou no mínimo bimestralmente, de dois em dois meses na paróquia, se encontrar. Se reunir como ministros, o grupo dos ministros. Ali na paróquia tem um coordenador, uma coordenadora rezar juntos, refletir o Evangelho do, daquele final de semana, né? rezar pelo menos por uma hora, né? pelo menos de quando em quando um retiro, né? exato, ou uma manhã de meditação e assim por diante, né? visita ao Santíssimo, visita ao Santíssimo, lá, né? também a, a hora santa e assim por diante, né? olha, momentos de oração e assim por diante, vamos lá, então, esse tempo né, de, de oração, de oração, de formação, e de quando, como eu disse, de quatro em quatro anos, né, vamos né, nos preparando. E tem outros acompanhamentos, né, e, e tem lá na, na chancelaria, Padre Altair, que é o nosso chanceler, né, lá na Cúria, junto com a secretaria, junto com o secretário de pastoral, os responsáveis para fazer os documentos, né, não só... Aquele documento que dá autorização que o bispo assina, que o chanceler assina, mas também uma carteirinha, porque de vez em quando ministros viajam, vão em Aparecida, vão em outros santuários, em outras paróquias, precisa estar munido de um documento. Né? Para chegar lá, se vai servir, precisa estar munido de um documento. Então tem que estar cadastrado lá. Entendeu? Então tem toda uma, uma regulamentação. Tudo isso. Né? Então, lá na cúria precisa estar regulamentado. E depois dá baixa, aqueles que saem, aqueles que vencem, aqueles que vêm a falecer e assim por diante. Então, precisa, e o padre é quem é responsável também para acompanhar. Tudo isso. Né? Então, essa parte legal também. Né? E o padre acompanha, avisa, a coordenadora avisa, olha, saiu um, faleceu um, entrou outro, e etc. Né? Então, vai acompanhando. E a cúria acompanha. Não é aleatório, não. Tá? Tudo isso e a gente vai acompanhando. Se for dia a dia, a gente não acompanha. Mas de quatro em quatro anos, a cúria tem condições de acompanhar. E no banco de dados, isso aí vai acompanhando, tá certo? Então, isso tudo é... é né? Então, né, o, o, o, o responsável pela forania né, mantém esse banco de dados sempre atualizado. Essa é essa parte. Né? E o bispo está lá acompanhando também. Ponto, final. Depois, no dia a dia, a gente vai dando outras informações. Segundo ponto, a palavra de Deus. Mas como a palavra de Deus é bonita, é ou não é? Como a palavra de Deus é fundamental. Eita, Jesus que vai né, na sua missão e em determinado momento, ele está cansado. Está cansado parece do Eduardo, está cansado, e ele tem sede, tem sede, e né? ele chega num lugar estranho, uma terra estrangeira, de pagãos, pagãos, e se senta sobre um poço fundo, mas que tem água, e aproxima uma mulher, uma mulher, né, de um povo pagão e um judeu, né, que não pode falar com mulher e muito menos mulher pagã, né, de um povo estranho e Jesus rompe essa barreira. Jesus se dirige àquela mulher, mulher dá-me de beber, a mulher já retruca no pé da lata, a mulher é fogo, né, é fogo na roupa, a mulher já retruca, senhor, Atrevido, o Senhor se dirige a palavra a mim Os judeus não se dão com os samaritanos E o Senhor se dirige a mim E pede de beber E Jesus, se você soubesse quem é que te pede de beber Você mesmo pediria de beber E ele te daria água viva E a mulher O Senhor nem sequer tem uma vasilha e vai tirar da água viva? Não vai me dizer que o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? E aí começa toda uma conversa. Toda uma conversa. Olha, Jesus, judeu, radical, daqueles radicais, se dirige uma mulher, a mulher pagã, uma série de preconceitos, além de mulher, estrangeira, pagã, e etc, etc, Jesus rompe tantos preconceitos de uma vez só de uma vez só e e Jesus, né, naquele diálogo vai aprofundando e vai aprofundando, e aquilo é tão bonito é tão bonito né, que de repente a mulher Inverte a coisa, a mulher é que tem sede. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir buscar. Agora é a mulher é que tem sede. Não mais daquela água do poço, mas de uma água viva. De uma água viva. E ela diz: Olha, os nossos pais disseram que tem que adorar no um monte. E os judeus dizem, né, que é em Jerusalém E Jesus revela para ela então né, aonde é que se tem que adorar E ela, e ela entra no assunto então É um assunto corriqueiro Eles falam do Messias E Jesus fala sou eu que estou falando contigo né? Então és um profeta E de repente aquela mulher já está queimando por dentro Falando com Jesus e sabe o que que acontece? Aquela sede dela já foi saciada. Ela já não tem mais sede. Se tornou uma missionária. E ela corre na cidade e chama todos para conhecer Jesus. Venham. Se, vê se esse homem não é o Messias. E venha a cidade inteira. Se encontrar com Jesus. E nisso, Jesus, o texto corta um monte de coisas, viu? Para se tornar curtinho, enxuto. Porque ali, ela já tinha falado dos maridos, que ela teve um monte de marido. Um monte de... E Jesus já falou, esses não são seus maridos não, e o que você tem também não é seu não. E tudo mais, e vai um papo longo. E, né, contou todos os pecados, se abriu, se abriu, se abriu. Ela abriu a vida para Jesus, né? E, e a cidade inteira vem realizar um encontro com Jesus. E nesse encontro, todos concluem, olha mulher, nós acreditamos nele, não mais por causa da tua palavra, mas porque nós mesmo ouvimos e nós acreditamos que ele é o Messias, o Salvador do mundo. Olha que beleza, olha que beleza. E nesse tempo da quaresma, queridos irmãos e irmãs, o convite é esse. Para que nós também possamos realizar esse encontro com o Senhor. Água viva, que transforma a nossa vida. Esse encontro com o Senhor, que sacia a nossa sede. Queridos ministros, queridos irmãos e irmãs. Deus nos convida constantemente para nos abrirmos a Ele, como essa samaritana, como essa samaritana, que se deixou se envolver por esse convite do Senhor, né, para que, que desse a Ele de beber. E Jesus rompendo então aqueles preconceitos, rompendo né, aquelas barreiras, Jesus conseguiu entrar na vida, no coração desta mulher e transformou completamente, transformou completamente. Nós muitas vezes somos cheios de preconceitos, somos cheios né, de barreiras, de barreiras. Deus quer transformar a nossa vida. É preciso que a gente se abra, é e ele sacia as nossas sedes, sacia as nossas sedes. Né? Tantas sedes que nós temos, tantas sedes. Né? E com a sua palavra, com a sua palavra, o pão da palavra, o pão da Eucaristia. E é esse pão da Eucaristia, queridos ministros e ministras, que vocês são chamados na, na igreja, a serem cooperadores do bispo e dos sacerdotes, a distribuir aos irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Né? Para isso, vocês são preparados para cooperar nessa missão. Nessa missão. São preparados para cooperar nessa missão. Pode ser que vocês não deem tamanha importância. Pode ser que vocês não reconheçam como deveriam né, a dignidade desse trabalho mas são vocês, hoje, instrumentos desse Jesus, né? que vai ao encontro de tantos samaritanos e samaritanas, que precisam desta água, para curar, para saciar a sua sede, é, sedentos, sedentos do Senhor. E que sem saber, que sem saber, que sem ter a mínima ideia, sem ter a mínima ideia, vocês vão ao encontro deles levando Jesus. Levando Jesus. Seja na igreja, né? no auxílio aos sacerdotes, né? distribuindo a Santíssima Comunhão, né? seja nos hospitais, nos lares, nos lares, né? Jesus, nas mãos de vocês, são, é acolhido por tantos irmãos e irmãs, por tantos irmãos e irmãs, né? Então, da nossa parte a gratidão, na nossa parte a gratidão. Mas a parte de cada um e de cada uma de vocês né, deve se também preparar ainda mais interiormente. Interiormente, eu convido, eu convido né, a se preparar interiormente. E sobretudo a olhar como nos fala a primeira leitura. Não é tempo de murmurar como... Dizia a primeira leitura, não ficar murmurando, mas de reconhecer essa graça, de reconhecer essa graça. Né? Somos sim, como nos fala São Paulo na segunda leitura, todos pecadores, bispo, padres, diáconos, ministros e ministras, mas é Deus que vem ao nosso encontro e conta conosco, conta com vocês, conta com vocês. Né? conta com vocês para que na alegria na alegria da sua infinita misericórdia da sua infinita misericórdia ele possa chegar, possa chegar né? a tantos lares e a tantos corações a tantos corações Não somos nós, não somos nós, não é a nossa santidade que faz né, a conversão, o que trabalha no coração dos irmãos e irmãs. Antes de nós, Deus, o seu Espírito já chegou no coração dos irmãos e irmãs, já fez o milagre, já fez a graça, já Deus já chegou lá muito antes de nós, muito antes de nós. Eu recordo quando ia de férias na minha família e vinha ali os senhores, as senhoras, né, eu, padre. né? É, ou quando ia visitar meus pais, né, aquele senhor, que a senhora semanalmente trazer a Eucaristia para os meus pais, a gente ajoelhava, sentava juntos ali para rezar com tanta piedade, né, tanta piedade. Era um momento de bênção, um momento de muita graça, né. Às vezes eles queriam me obrigar a, a fazer o serviço deles, eu falei, não, não, aqui é, são vocês, é o serviço de vocês, né. Mas o senhor é padre, eu sei que eu sou padre, sei que eu sou padre, né. Mas quero participar com vocês, né, e participava ali, né quanta graça, quanta graça, né, aquilo me emocionava e me emociona, me emociona e eu valorizo muito, valorizo muito, né, e hoje vendo essa igreja repleta, né, com todos vocês, senhores e senhoras, que deixam suas ocupações, seus trabalhos e se dedicam a esse serviço, né, a esse serviço, né? eu só tenho a agradecer né? e a dizer a vocês, né? zelem, zelem, zelem, pela Santíssima Eucaristia, pela Santíssima Eucaristia, não façam isso né? por... Não façam isso né? por inovação. Não façam isso né? por outra coisa que não seja amor a Cristo e aos irmãos, aos quais vocês vão de encontro. Aos quais vocês vão de encontro. Né? Então tenham sempre presente Diante de vocês, que muito mais, muito mais, né? Vocês têm a receber do que a dar. O Cristo, o Cristo que vocês levam aos irmãos e irmãs, né? Na Eucaristia. É o Cristo, é o Cristo vivo. Vocês não estão levando ali um pedaço de pão não estão levando ali uma rodela de farinha, uma bolacha, é o Cristo Jesus, é Jesus que vocês estão levando, então ministro, ministra, sacerdotes, diáconos, tenham presente isso, é Jesus, presente, na forma do pão que vocês estão levando, que vocês estão entregando ao fiel, ao irmão, à irmã, todo zelo, todo carinho, toda piedade. Tratem, zelem. Por isso eu fiz questão de pedir a formação e de pedir que nos reuníssemos nesse dia para celebrar essa Eucaristia e para nos encontrarmos como grupo dos ministros e ministras. E, e daqui para frente também de nos encontrarmos e de pedir a formação cada vez mais de vocês, de vocês. E tem também aqueles e aquelas que não quiserem não tem problema nenhum, o nosso muito obrigado, e passe bem, né? E passe bem. Mas aqueles que se colocarem para esse serviço de coração, que seja de corpo e alma, de coração aberto, ao Cristo Senhor, aquele que se doou inteiramente, inteiramente por nós. E o pouco que nós podemos fazer, o pouco que nós podemos fazer é fazer o mínimo, fazer bem feito, fazer bem feito. Então, que você ministre o que você ministra na sua comunidade paroquial, no seu trabalho, no exercício do seu ministério e sobretudo na sua vida, no dia a dia, como exemplo, com palavras, e com a sua vida, com a sua vida, seja isso que Jesus diz hoje no Evangelho, essa fonte de água viva, que sacia a sede de tantos irmãos e irmãs, que Deus abençoe grandemente vocês, e recompense, e recompense, grandemente, grandemente, né, que na nossa igreja, na nossa diocese de Ourinhos, o, o exercício desse ofício, desse ministério, ministério, né, de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, né, como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, seja uma fonte de bênção para toda a nossa igreja.